vereadores de São José dos Campos, os vereadores aprovaram hoje de tarde o projeto que revisa a planta de valores do município e também aumenta o valor do IPTU. Vai ficar em média mais caro, 14% a partir do ano que vem. Quem traz as informações ao vivo pra gente é a repórter Caroline Rossazzi. Boa noite, Carol. Boa noite, Débora. Boa noite a todos. A sessão aqui na Câmara de Vereadores de São José dos Campos terminou às 6 horas da tarde. Nela, o projeto do reajuste do IPTU foi aprovado com 13 votos favoráveis e 7 votos contrários. Um dos votos contrários foi da vereadora Amélia Naomi, que está aqui do meu lado. Vereadora, a senhora fez várias emendas ao Sim. projeto e todas foram rejeitadas. Foram emendas relacionadas a quê? Boa noite. Boa noite. Bom, emendas que congelam o IPTU para o ano que vem, porque nós estamos vivendo uma crise, uma pandemia. E então, portanto, o ano que vem, é, a Prefeitura já arrecadou muito. Então, nós fizemos a emenda do congelamento. Infelizmente, essa emenda foi rejeitada. Esse IPTU, ele é cruel, porque nenhuma categoria teve... Esse aumento. Nós vimos aí, a maioria está tendo só a inflação, 5, 10, dividido em duas vezes. No VAPT-VUPT, o projeto também está cometendo uma série de equívocos, porque é, não é só o IPTU, é a planta genérica. Infelizmente, nós estamos com um caso que foi aqui, por exemplo, Quinta das Flores, está com um metro quadrado de 778, né? o mesmo valor que o Jardim das Flores, aqui na zona... Na leste, que o valor é 717. Esses equívocos, se não fosse o VAPT-VUPT, a Câmara poderia debruçar sobre essa questão, analisar com mais calma e fazer sugestões para que o projeto é, de fato seja como Jacareí: Jacareí não tem aumento, São Paulo não tem aumento. Qual é a sua principal crítica em relação a esse projeto? Ele foi pouco discutido com a população? Não foi discutido. Nós só conseguimos os estudos na Justiça. A Justiça nos forneceu os números porque tem uma distorção enorme no valor do metro quadrado e era necessário, é necessário que a população acompanhe. Porque uma vez que você aumenta o valor, por exemplo, estou colocando aqui o Jardim das Flores, que era de 400 e foi para 700, no próximo... É, é, no próximo ano, continua alto, e aí você não pode é, fazer a renúncia fiscal. Então, isso é muito sério para as pessoas que têm a casa própria, né? A casa própria é um bem que todo mundo luta para ter. Vereadora Amélia, muito obrigada, obrigada pela sua entrevista, pois é, os ânimos ficaram bem exaltados aqui é, com o resultado dessa votação. né? E só para reforçar, com a aprovação desse projeto, o reajuste do IPTU passa a valer a partir de janeiro do ano que vem. Débora.